Hoje nós vamos falar de uma técnica muito simples que vai ajudar vocês a resolver problemas ou até mesmo tirar dúvidas. É o que a gente chama da técnica dos 5 porquês. E além... aí você pode perguntar assim: Why? Porque é importante você começar a resolver problemas e tirar dúvidas. É como Schwarzenegger diz: That's one of my mission parameters. Isso mesmo. Isso tem que ser um dos seus principais parâmetros dentro da sua missão, que é resolver problemas e tirar dúvidas. Aí você pode estar tá querendo perguntar novamente: Why? I'm a Terminator. Porque você tem que ser realmente como se fosse um exterminador, um exterminador de dúvidas, um exterminador de problemas dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Aí você pode estar tá querendo fazer aquela pergunta: Why? Bom, por quê? A maioria das empresas no mundo vencedoras utilizam essa técnica. Why? Porque ela é super simples. Why? Porque ela é rápida. Why? Porque qualquer pessoa dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, pode utilizar. Why? Porque você não precisa de treinamento para você começar ainda hoje a utilizar essa técnica. E eu também vou te dar nove dicas para você começar a utilizar a técnica. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar na notificação para você ficar sempre ligado nas novidades toda semana. A técnica dos cinco porquês é uma técnica bem interativa e ela é uma forma interrogativa para você poder estar explorando o sistema que é chamado de causa e efeito com relação a um problema ou uma dúvida. Lembrando, quando a gente vai explorar um problema ou uma dúvida, a gente tem que descobrir qual é a causa desse problema. É o que a gente chama de descobrir a causa raiz. Então, vamos ver como é que funciona a técnica dos cinco porquês. O ideal é, para cada dúvida ou problema que você tem, você vai começar sempre com a pergunta, que é o primeiro porquê. E a partir da resposta que você vai obter, vocês vão continuar fazendo, ou você vai continuar fazendo, a segunda pergunta, que é o segundo porquê, até você chegar na causa raiz. O ideal é que você chegue na causa raiz do problema, ou da sua dúvida, até o quinto porquê. Bruno, posso já começar... Ah, já no primeiro porquê, achar a causa raiz? Olha, é possível, mas eu acho muito difícil. Normalmente, é para dúvidas e problemas, a partir do terceiro ou quarto porquê é possível você chegar na causa raiz. Eu gosto de incentivar que a gente consiga chegar até o quinto porquê. Mas veja, pode chegar até o sexto porquê ou até o sétimo porquê. que pode acontecer, claro, vai depender muito da dúvida ou do problema que você está avaliando, né, ou que você está investigando. Bruno, posso aplicar a técnica sozinho? Sim, vocês podem fazer sozinho, mas o ideal é que você tenha mais pessoas com você, né, pelo menos mais umas duas pessoas. Essas duas outras pessoas vão te ajudar a fazer uma avaliação melhor das próprias perguntas e dar uma sequência lógica e mais apurada para a técnica. Veja pessoal, o método não tem assim, uma, uma regra muito rígida e também não tem assim, um tempo fixo. Né? Isso vai depender muito da linha de perguntas que vocês vão estar fazendo e que, claro, vocês vão estar explorando e quanto tempo vocês vão levar para poder chegar na causa raiz. Então, é, o que é importante é que o método, apesar de ele ser simples, ele tem que ser seguido de perto o resultado, que vai depender, é lógico, do conhecimento das pessoas envolvidas e também da persistência dessas pessoas dentro do processo. Então eu vou dar um exemplo, vamos supor que uma pessoa tem dúvida, não é problema, é uma dúvida com relação, por exemplo, a fazer marketing do produto ou do serviço dela. Aí você tem que fazer o seu primeiro porquê. Então quando você vai fazer essa pergunta com relação ao marketing, você tem que começar perguntando por que você tem dúvidas com relação ao marketing. E aí vamos supor que a pessoa responda, porque eu não sei se isso funciona para o meu produto ou serviço. Aí vem a segunda pergunta. Por que, que você acha que isso não funciona para o seu produto ou para o seu serviço? Porque eu acho que eu não tenho conhecimento sobre marketing. E aí vem o terceiro porquê. Por que você não tem conhecimento sobre marketing? E aí a pessoa pode responder, porque eu nunca estudei marketing. E aí vem o quarto porquê. Não conheço marketing e não sei como que eu tenho que fazer marketing. Nesse caso, não precisou chegar no quinto porquê. A partir do quarto porquê, já chegou na provável causa raiz dessa dúvida. Ou seja, a pessoa não conhece, não estudou marketing e por isso ela não sabe fazer marketing. Aí, pessoal, tem duas saídas para essa, ou duas soluções para essa dúvida. Ela pode começar a estudar marketing para ela começar a entender como que funciona e começar a aplicar isso no produto ou serviço dela, ou então ela vai ter que contratar uma pessoa que saiba fazer marketing para poder aplicar dentro do produto ou do serviço dela. Veja, pessoal, existem algumas pessoas que são bem críticas com relação ao processo do 5 porquês. Elas acreditam que é uma técnica muito simples e que, às vezes, realmente não se chega à causa raiz do problema. Aí, ah, nesse caso, deveriam ser utilizadas outras técnicas. Eu concordo em parte. Porque eu acho que a técnica do 5 porquês é uma técnica rápida. Ela pode te apontar uma direção de onde você deve começar a avaliar melhor as causas aí do problema ou de uma dúvida que você tenha. O importante aqui é que você deve começar a aplicar essa técnica. Ela ajuda muito para você estar esclarecendo as dúvidas ou estar tá resolvendo pequenos problemas no dia a dia também. Outra coisa bacana é que você pode estar tá sempre envolvendo o seu pessoal que está trabalhando com você. Então é uma técnica simples, é uma técnica rápida de, que pode ser aplicada por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então agora vamos às dicas para você começar a aplicar a técnica dos 5 porquês a partir de hoje. Vamos lá! Dica 1. Um, comprometimento. É importante você estar comprometido e não se esqueça também de você tem que estar comprometido com o seu pessoal e você tem que estar envolvendo o seu pessoal. Caso ocorra um problema um pouco mais complexo, é legal e bacana que você escolha uma pessoa que tenha um conhecimento um pouco maior sobre esse problema ou essa dúvida. Se não, você não tiver essa pessoa, você mesmo tem que conduzir esse processo. Dica 2. Não use computador. Use papel, caneta, lápis, um quadro onde você possa fazer as anotações. Dica 3. Anote a dúvida ou o problema e você se certifique que todas as pessoas têm uma compreensão e entenderam qual é essa dúvida ou qual é esse problema. Dica 4. Você tem que separar o que é causa do que é sintoma. Então, por exemplo, se você sente febre, isso é um sintoma. A causa da febre pode ser, por exemplo, uma infecção. Então procure separar bem essa parte entre causa e sintoma. Dica 5. Procure sempre ter respostas o mais preciso possível. Dica 6. Procure a causa passo a passo. Não tire conclusões precipitadas. Dica 7. Procure sempre se basear em fatos ou a partir do conhecimento, tanto seu como das pessoas que estão participando com você. Dica 8: Procure sempre basear as avaliações em fatos e não em pessoas. Sempre avalie o processo que você tem dúvida ou com algum problema. Nunca julgue as pessoas. Dica 9: Promova sempre uma atmosfera de confiança e sinceridade entre você e os participantes. Dessa forma vai ficar muito mais fácil a condução do processo dos 5 porquês, Why? porque ele vai fluir de uma maneira muito mais natural. Bom, eu espero ter ajudado você com essas dicas, mas se você ainda tem alguma dúvida, o meu contato está aqui embaixo. That's one of my espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até mais!